A Amazônia Azul é a faixa do litoral que percorre todo o nosso, toda a nossa costa e ela tem 4,5 milhões de quilômetros quadrados. para monitorar uma área dessa dimensão, o Brasil está contratando a formação de um sistema de gerenciamento de forma que a gente possa prover o monitoramento e também o controle de toda essa área. Mas isso aí seria feito por satélites, por meios navais, por uma série de outros sensores espalhados pela costa. Esse sistema Cisgais ele tem uma, um emprego dual. Ele serve tanto para o emprego militar, quanto para, os, para utilidades civis, como meteorologia, monitoramento da poluição, serve para vigilância de é, combate ao tráfico, ao tráfico de drogas e, e outras, roubo armado, repressão ao contrabando, ao descaminho, e outras atividades desempenhadas é, a nível segurança pública. Nós temos também o um projeto que já está em andamento, que é o projeto de desenvolvimento de submarinos, que consiste da construção aqui no Brasil de um submarino com propulsão nuclear e de quatro submarinos convencionais e um estaleiro e base navais e uma unidade de fabricação de estruturas metálicas, sendo que esta unidade de fabricação de estrutura met... estruturas metálicas foi inaugurada ano passado pela presidenta Dilma. Então é um projeto que já está em andamento em Itaguaí, Rio de Janeiro e é um projeto estratégico para a marinha e para o Brasil de grande importância, pois a nação possuindo não só um submarino nuclear como outros submarinos. E o principal de tudo isso é que haverá transferência de tecnologia. O Brasil vai receber essa tecnologia para poder continuar construindo submarinos no Brasil, que é uma arma estratégica muito importante em caso de guerra, em caso de conflito armado, porque ela tem um poder dissuasório muito grande frente às, às nossas ameaças. Além disso, todo esse projeto, ele produz milhares de empregos diretos e muito mais também empregos indiretos, da ordem de 5 mil empregos diretos e 14 mil empregos indiretos no Brasil.